Se você não tem tempo para se arrumar todos os dias, então assista esse vídeo até o final, que eu vou te dar dicas e estratégias para que você consiga se vestir bem com o estilo todo santo dia. Olá, eu sou a Marcela Damaso, eu sou estrategista de estilo intencional. Ou seja, eu ajudo mulheres a criarem um estilo próprio, descomplicado, com intenção em qualquer ocasião. Sabe quando eu falo de usar sempre a mesma roupa? Sabe aquele uniforme? Eu sempre falo, né, que é um uniforme chatinho, sem graça. Aquele uniforme que... não é aquele uniforme para trabalhar, né, gente? É aquela roupinha que você usa todo dia, sabe? O pessoal fala, nossa, olha a calça da fulana, já tá indo atrás dela, né? Foi na frente que nem, nem esperou a fulana <risos> se vestir e já tá lá. É isso. É aquela calça, é aquela saia, pode ser um vestido, qualquer coisa, né? Aquele uniforme sem graça. Aquilo que não te tira da tua zona de conforto e não te deixa estilosa também. E aconteceu um fato bem engraçado, né? É, semana passada eu tava no, no, no médico. Tinha acabado de, de fazer minha caminhada. E aí eu fui né, encontrar a minha mãe lá, fui acompanhá-la. E assim... É... Eu vi muitas, sabe, é, e foi isso até que me incentivou a, a gravar esse vídeo. Eu vi muitas mulheres entrando, né, às vezes sozinhas, ou é, com o filho, ou acompanhando as mães, né, a mãe, ou a avó, é, com um uniforme básico. Camisetinha, legging, uma bolsa grande, assim, bem sem graça, que elas simplesmente iam jogando, né, as coisas, ou ficavam lá procurando... Uh, os documentos, né, para passar em consulta, enfim. E, assim, eu, eu notei que elas estavam com muita pressa, elas estavam, sabe, muito agitadas. Então, assim, não era aquela mulher que chega, pau, e olha, faz isso, tá tudo... Não, era tudo muito rápido e tudo muito agitado. Aí eu comecei a pensar, né, nesse lance de uniforme, e eu lembrei da, dos homens, né, Homens da tecnologia, como o Steve Jobs e o Mark Zuckerberg, Jobs da Apple e o Zuckerberg da, da Meta, né? Do Facebook. É, bom, o que fala, né? Steve Jobs estava sempre vestido da mesma maneira. Calça jeans, camiseta preta, tênis, né? Aquele mesmo, aquela mesma armação de óculos, um cintinho. E, e ele usou tanto que, engraçado, que o estilo virou também um chamado normcore, né? Uma, um estilo é, quase, né, o pé da letra, uma forma normal de se vestir, um estilo normal. Eu ainda tava pesquisando no, no Pinterest é, algumas, algumas imagens e eu, eu vi nessa né, essa busca, né? Estilo normal, né? roupas de estilo normal. Então eu falei, nossa, o que é um estilo normal, né? E eu vi que casou essas duas coisas. Da mesma forma, o Mark Zuckerberg também né, tá sempre com a mesma roupa, jeans, ele tem sempre aquele estilo, jeans e camiseta. E segundo algumas entrevistas publicadas, esses homens dizem que eles não têm tempo para ficar pensando no que eles vão vestir. Se tá de acordo, se... Sei lá, se alguém vai ficar falando do, do estilo dele, da roupa que usou e tal, que o foco é aquilo que eles trabalham. Logo, eles pensam somente no trabalho. Eles não pensam na roupa que eles vão vestir, eles não pensam no estilo que eles vão ter. Embora né, a gente veja muitos homens, isso, eu, eu tô falando isso, não é classificando todos os homens da tecnologia, mas esses em especial eu peguei porque muita gente já estudou sobre isso. E essa é essa a resposta, né, a narrativa deles, que eles não querem pensar no que eles vão usar. Então, é tipo o guarda-roupinha da Mônica, né? Você chega, abre o guarda-roupa, tem uma camiseta preta, você veste, tem a calçadinha, você coloca, tênis, acabou. Você não precisa pensar em combinar, fazer combinação de cor, é, fazer, muitas vezes, é, mistura, né, mix de estilos uma camisa assim, um acessório, não. Eles não pensam naquilo que eles têm que usar. Simplesmente se vestem e trabalham. E o que eu notei é que, assim, pode até ser comum, né? A, a mulher, vamos falar das mulheres aqui, que, que são atarefadas, que adotam um tipo de uniforme. Como a camiseta básica que eu acabei de falar, a legging, calça jeans, tênis, né? Porque o que, o que essas pessoas buscam é um, um estilo, né? Que não vai deixar aquela imagem displicente, não vai ficar mal vestida, é confortável, é prática, mas eu posso garantir que isso não é normal. É muito comum, mas não é normal. Né? Você pode ter um estilo legal. Né? Você, se você pudesse ter looks diários, assim, sabe? Aqueles looks que fossem dignos de uma mulher que entende de moda, uma mulher fashionista, uma mulher que sabe o que quer, que tenha personalidade forte que sabe fazer compras inteligentes, você trocaria todo esse estilo por um uniforme sem graça ou, tá, que seja a camisetinha, a legging, o tênis? Se você pudesse escolher entre esses dois, você escolheria a legging? Duvido muito, senão você não estaria vendo esse vídeo. Eu posso te mostrar e te provar que é possível, sim, você ter um estilo pessoal que tenha conforto, praticidade eu vou até além, sem gastar muito com isso, tá? E eu tô falando assim, no dia a dia, tá? Não tô falando de uma promoção que rolou e que aí você compra aquele vestido de festa pra esperar, pra usar. Não, é no seu dia a dia, no seu trabalho, é no seu drink com as suas amigas num happy hour. É um encontro num date, com, né, num bar, é isso. No dia a dia. Vamos começar, né, como eu vou desmistificar, eu vou te comprovar, mostrar e comprovar. Vamos pensar um pouquinho na questão da modelagem, né, da peça. Modelagem nada mais é, né, do que o corte. Uma camisetinha, por exemplo, ela pode ter vários cortes. Hoje, eu tô com uma camiseta. Isso foi, nem foi pensado, tá, gente? Por incrível que pareça, não foi intencional. Mas olha só, é uma camiseta. A modelagem dela, provavelmente, né, eu sei como eles fazem isso, a camiseta chega lá, eles só cortam. Né, Tiram os punhos e a gola, e ela fica assim, né? Ela pode ficar mais justinha, mais soltinha, mas é o estilo, é uma camiseta. Então, a modelagem vai fazer aí toda a diferença. Então, ao invés de você ter aquela modelagem mais justinha, por exemplo, aquela baby look, né? Que usou muito nos anos 90. Se você coloca uma camiseta mais oversized, você não consegue aí, né? Ter um pouquinho mais de estilo. Eu nem tô falando, olha, é essa minha, nem precisa ser tão oversized, essa minha nem é mais, né? Mas ela não tem a gola, não tem, ela tem um, um certo é, é, estilo que faz uma diferença do que eu colocasse uma camiseta normal e uma calça jeans. Então, uma legging, né? Já que a gente tá falando de legging. Então, você pode pegar aí uma, calça, uma camiseta bem oversized, pode colocar com um shortinho, sabe? Aquele todo estonado, todo... Um... Destroyed, né? Que ele é todo rasgadão. Arremata aí com um tênis branco, casual, uma bolsinha pequena, pronto. Viu como você já muda. E assim, é fácil, gente. É nível hard, assim, nível fashionista hard. Você não tem uma camiseta aí, oversized? Se você mora com alguém que tenha, né, esse estilo, normalmente os homens têm porque eles são maiores, é, mas. Você não tem isso? É, é tão difícil também achar isso, você ir em uma loja especial para comprar uma camiseta, um, um shortinho, jeans, que seja todo rasgado, um tênis branco, uma bolsinha pequena. Você não tem aí estilo? Não tem conforto? Não tem praticidade? Principalmente aí o estilo que eu tô falando tanto. E aí, lógico, né, vamos lembrar do conjunto, né, da imagem. Também você tem que ter, né... É, dá uma caprichada aí também no, na pele, na, na maquiagem mesmo, no cabelo, nas unhas, né? Isso faz a diferença, isso grita também a tua personalidade, grita quem você é. Então, como eu mostrei aqui, é, essa, essa moça, é, ela tá com uma camiseta bem largona. E assim, daria completamente, daria muito pra usar como vestido, né? Porque ela tá bem comprida mesmo, mas também você pode colocar o shortinho por baixo. Aqui ela tá com uma bolsa, se eu não me engano, é da Chanel. Então, você pode usar aí uma bolsinha que seja bem legal, né? Principalmente, eu sempre falo para vocês preferirem comprar de, de artistas, de estilistas, de pessoas que confeccionam, de marcas é, menores. Isso ajuda você, ajuda a pessoa, né? O empresário que é pequeno ainda, ajuda a, a você ter mais criatividade e exclusividade. Se você pensar numa fast fashion, quantas bolsinhas pequenas vão ter? E quantas pessoas vão usar? Da mesma forma, se você pegar um, um, um estilista que é menor, ele não vai ter uma grande fabricação. Você vai conseguir aí a tua exclusividade. Então, vamos para outro look. Falando em criatividade, gente, aqui, né? A criatividade dela tá basicamente, assim, escondida, né? Na composição dessas peças. Eu sempre falo também disso, né, mas... Olha como fica fácil, eu tô falando de camiseta, tá, gente? Camiseta. Não tô coloca... trazendo aqui pra vocês nada é, absurdo que vocês não vão conseguir comprar. Então, ela tá com uma camiseta com uma estampa, né? Bem usada, uma estampona, assim, não é nada minimalista. E as cores também que ela usou, eu gostei bastante, né? Que ela tá usando aí a camiseta, acho que é marinho ou preta, uma calça bege. Uma bolsinha vermelha, o laranja também não consigo ver direito. E aqui, pelo que eu vejo, ela tá de sandália, né? Ela tá com uma rasteirinha, eu vou... Parece até que tá descalça, né? Mas ela tá com uma... Parece uma rasteirinha. E aí, você vê, né? É uma composição, assim, super fácil. É uma calça de alfaiataria que também não, não demanda. Não precisa mandar fazer uma encomenda pra você ter uma calça de alfaiataria dessa. Inclusive, tem até em lojas... É, como o Renner, Riachuelo, lojas de fast fashion. Então, assim, não é uma coisa que você vai gastar, né, milhares de reais para ter uma calça jeans. É lógico que investir em boas peças é sempre melhor do que você investir em várias peças que vão dar prejuízo, vão encher de bolinha. É, eu tenho uma das áreas maravilhosas, mas ela enche de bolinha, que é uma maravilha, né? Eu também tenho Greta Maria, tem Solta muito pelo branco, e aquela calça, assim, tem dois fatores que, que eu gosto muito dela, comprei no brechó até, mas que me fazem repensar. Pelo tudo bem, porque eu vou ter sempre pelo da grita, né? Não tem como, mas essas bolinhas que se formam e se formam na calça inteira, é algo pra se pensar. E é uma calça de alfaiataria. eu paguei um preço ok, porque eu comprei no brechó, mas eu imagino quem pagou 300, 350 reais numa calça dessa da Zara. Aqui, lógico, né, gente, como eu sempre falo da... Dá... Do, de tudo, né, ela tá usando esse óculos aí, todo geométrico, vários, né, um mix aí de, de colares e uh, o, o cabelo, né, descolorido, tem aí um quê de, de personalidade dela. Esse duo aqui eu uso muito, mas muito bem, porque ele vai muito bem, porque, assim, é aquele look que eu não preciso pensar, e aquele look me deixa arrumada pra muitas tarefas uh, que eu tenho, assim, de alguns compromissos. Então, eu sei que vai ficar bem. Que é calça... É, calça jeans também. Mas é a camiseta e uma saia midi. Pode ser plissada, pode ser é, jeans, sabe? Tem aquelas amplas, né? Evazia, assim, jeans que ficam bem bonitas. Pode ser qualquer tecido e eu uso um tênis, sim. Um tênis. porque quê? É... Sai do comum, né? Eu já falei isso em algum vídeo, não sei em qual, mas quantas vezes por dia, por semana, você vê uma mulher vestida assim, né? Não é comum você ver. Então, eu acho bem bacana. E aqui, eu gostei muito, porque ela usou a meia, né? Ela não tá usando um tênis, não né? um all star de cano longo. É um tênis baixo. E ela colocou essa meia, né? Subiu um pouquinho essa meia preta, tá combinando... Né, coordenando com a saia, que é essa estampa de poá, que é um pó super diferente, é bem legal. Para, lembra quase até um, um animal print, né? E essa bolsinha de mão também. Então, faz uma baita diferença. São aqui é, um, uns truques, né? Truques de styling, assim, bobinho, mas você vê, ela colocou a meia um pouquinho mais pra cima. Olha só que quanta vida, quanta criatividade que deu pra esse look. Mais uma vez, tá confortável? Tá, dá pra ir... Gente, no médico, no laboratório, dá é em qualquer lugar. Aqui, gente, eu não preciso nem falar muito, né? Sou fãzaça de camiseta branca. Mas essa camiseta branca dela é uma camiseta mais alongada. Né? Essa é bem alongada, né? E assim, fez toda a diferença no look. Ela colocou bem solta, bem largona por cima de tudo, né? Dessa calça jeans de lavagem clara, né? De laver e mega rasgada. Então, assim, é o clássico calça jeans com camisa branca mas de um jeito muito muito super casual com uma camisa branca que é tida né como uma peça chave de toda mulher olha que bacana e tido como uma peça mais tradicional né que aqui de tradicional não tem nada e o que eu gostei aqui também né é que ela usou bastante acessórios isso é legal eu não costumo usar tantos acessórios mas quando eu quero dar esse, esse up, é, eu acho legal para não ficar assim muito minimalista, para dar um, um pouquinho mais assim, colocar um pouquinho mais de informação de moda, né? aquela usou e abusou de, de pulseiras, esse relógio enorme, os óculos também não são óculos é, tradicionais, esse brincão de argola e essa sandália maravilhosa. Assim, eu vejo que não tem cor, né? Vibrante, não tem estampa, mas olha a criatividade dessa mulher. Isso é muito mais legal, né? Esse tipo de roupa é muito mais... É, tem mais estilo, te deixa mais estiloso do que se você tivesse com uma camiseta básica branca. Não é porque é básico que é ruim, é porque você muitas vezes não sabe colocar isso de uma forma que deixe né, com mais estilo. É como se eu falasse pra você, montar um look pra mim com uma camiseta, uma camisa branca e uma calça jeans. Provavelmente seria aquela camisa, né? Bem ajustadinha, certinha, é, colocaria até aqui um, né, um colarzinho, uma calça jeans skinny, né? Uma sapatilha e aqui, olha só, né? Essa, essa explosão de, de, de estilo de personalidade que ela tem, então assim, é, guarda isso sempre com você, toda vez que você for pensar, ah, mas eu preciso ficar mais é, confortável, quais são as roupas que te deixam confortável, a ponto de você não precisar usar esse uniforme, né, mega sem graça, só com aquela legging, gente, assim, eu deveria ter contado quantas mulheres, porque pra eu... Pensar em fazer um vídeo não foi uma ou duas, né? Foram várias mulheres que entraram daquele jeito. E assim, várias mulheres com potencial. Eu, pelo menos, vejo potencial <risos> em toda mulher. Então, poderia sim, né? Teve uma que entrou com, com o filho, ela entrou puxando a menina e pegando a bolsa aquela coisa. Você já nota, assim, que, poxa, a vida dela já é complicada. para que, que você vai complicar mais ainda com roupa? Né? Então, tem um guarda-roupa, tem um estilo descomplicado faça você usar as suas peças com intenção, isso é muito mais é, prático e vai te deixar muito mais é, tranquila em relação a se vestir. Você não vai ficar pensando, poxa vida, eu tenho que sair hoje. Ou senão vou com aquela roupa mesmo. A roupa já tá até penduradinha ali. Outro look pra fechar aqui, que eu gosto bastante, e por muito, muito tempo eu não usei o vestido, porque eu achava que, ah, não sei, eu achava minha perna muito fina, a canela muito fina, achava que não ficava legal, que isso não era pra mim, e que eu tinha que usar calçadinhas por N motivos, mas eu comecei a, a entender melhor e a usar mais vestidos. Então, a dica que eu dou pra vocês é que vocês investam em vestidos com modelagem diferenciada, como esse, né, ele é meio balonê. Também pode usar vestido é, regatão, aqueles bem soltões, mas pra você investir em modelagem para que o teu estilo, a tua personalidade aflorem, né? E o seu vestir, a sua imagem, diga quem você é, né? E esses looks que eu dei aqui para vocês, eu gostaria muito que vocês colocassem em prática, usassem e depois me mandassem a foto daquilo que vocês fizeram. Eu fico por aqui, mas tem muito mais conteúdo nas outras redes sociais, é só você me seguir pelo Damaso. Um beijo e até lá!